Esse ano foi o ano pior de fogo, e está sendo pior, porque olha o tempo, quando que vai chover. Da onde vem o fogo, sinceramente, a Amazônia queimar naturalmente não é natural. Depois você essa macaco, no oito, cobra, tamanduá, queimar da mão, eu mesmo salvei foi muito aí. É, tá tudo desmatado com motosserra mesmo. A gente vê as árvores que já tá demonstrando que tá, foi feita ah, tá que derrubada legal, a derrubada ilegal. É Legal, derrubada não é. E o fogo pior ainda, que é a época proibitiva de, de foco de calor. Né? Mas o povo usa, mesmo não podendo, mas vão lá e põe. Porque é o um quê? É um trem rápido fazer a limpeza, né? É, geralmente é para fazer uma pastagem ou fazer um plantio. Tipo, acho que deve ser fogo criminoso. Da onde vem o fogo não é igual ao do Cerrado. Sinceramente, a, a, assim, a Amazônia queimar naturalmente não é natural. Os grandes produtores, não vou falar só soja, mas gado também, né? Gente, grandes produtores que têm ciência e não adianta falar para mim que não tem ciência. Todo acidente que você vê aqui é acidente do cidadão que põe fogo na área dele, fora de época, e daí o, todos vivem dano. Você pode saber, essa área aqui, ela vai queimar de 12 mioqueiros para frente. Se continuar essa secura louca aí, vai queimar monta e de mata. Não é pouco, não é muito. Foi na, na quarta-feira que teve 21, 21 focos, né? 29 focos teve, 29. 29 pontos, só no município. Cada um tem que ir para um lado, tipo, ele vai com a bomba d'água e, e eu com o abafador. E os bombeiros vão na frente, né? E a gente vai, né? A gente não pode ficar lá parado, olhando, tudo pegar fogo e a gente só ficar lá de braço cruzado, olhando as coisas. Não é assim. Um tem que ajudar o outro, né? Você tá os meus amigos, tudo de volta, nós reunimos todo mundo e ajuda E as pessoas vêm, todo mundo, né, você vê. Fui botando de conta botando fogo de encontro, até que tirei aquele fogo de pé de casa, né. Consegui dominar, salvei o Guguaraná, salvei tudo. Depois você acha macaco, oito, cobra, ar queimar da mão, eu mesmo salvei, foi muito aí. Bem recentemente, um grupo de cientistas descreveram uma espécie, que é a cebus grovesi, e é uma espécie que está classificado entre as 25 espécies de primatas mais ameaçadas no mundo. Essa espécie está junto. Essa espécie ela ocorre aqui no norte de Mato Grosso. Esse desmatamento ele vem implicado com outras atividades, que é a queimada, e aí, junto com tudo isso, ocorre a perda de hábitat, que é a desconexão dos fragmentos, das, das florestas. Além dos bichos terrestres, das árvores, você pensa no emaranhado de igarapés, de pequenos rios nascentes que fazem parte dessas áreas de floresta. Não é só a parte terrestre. Vão morrer peixes, vão morrer anfíbios. A outra floresta foi a cidade mais quente do Brasil quando eu cheguei aqui há 30 anos atrás, não era assim. Porque tinha muito mais floresta. Eu sinto transformado. Porque deixa a gente usar sossegado, Você não dorme, você não normal, você não janta, você não toma café direito. Porque você não tem sossego. Como é que você vai ter sossego com um fugarelo. Não tem sossego. É difícil, né? É que a gente é ser humano, né? A gente tem a consciência da gente, né? Se todo mundo tivesse um pouquinho de consciência, não, não estaria acontecendo isso, né?